Como assim sofrer é necessário? Sim, sofrer é necessário. E por mais que você esteja cansado, saiba que tudo está indo como deveria. Bom, é como Paulo dizia, sofrer com Jesus é uma bênção. E sofrer com Ele te traz paciência, paz, transformação e experiência. Então, eu vou te dar um exemplo. José foi traído, escravizado e humilhado. Mas depois de todo esse sofrimento, ele foi governador do Egito. E sabe por quê? Porque Deus estava no controle da vida dele. Deus também está no controle da sua vida. E por mais que você tenha perdido as esperanças. E tudo isso que você está sentindo faz parte de um plano muito maior e muito melhor que Deus está fazendo na sua vida. Então Deus abençoe e até a próxima.